A questão colocada é, considera o intervalo de números reais A, que é igual a menos raiz de 20, intervalo fechado, até raiz de 20 mais 2, intervalo aberto. E pedem nos para escrever todos os números naturais que pertencem ao conjunto A. Então, em primeiro lugar, vamos pensar o que são os números naturais. Os números naturais são todos os números inteiros positivos. Isto é, é o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por assim em diante. E agora, pensando no nosso conjunto, que aqui nos dá, no, no nosso intervalo temos aqui menos raiz de 20. Então, temos que ir à procura de uma aproximação para raiz de 20. Isto porquê? Porque não podemos usar a calculadora, senão seria uh, mais fácil. Gostaria de carregar na tecla raiz, colocarem o 20 e teriam o resultado. Então, como é que eu vou descobrir esta raiz de 20, um valor aproximado para ela? Então, em primeiro lugar, vou pensar em dois quadrados perfeitos onde o 20 esteja lá no meio, isto é, o 16 e o 25. São quadrados perfeitos porque. Porque 4 ao quadrado dá 16 e 5 ao quadrado dá 25. Isto é, são quadrados perfeitos consecutivos. A raiz de 16 dá 4 e a raiz de 25 dá 5. Que conclusões é que tiramos daqui? Tiramos a conclusão que esta raiz de 20 há de ser um número que está compreendido entre 4 e 5. Mas também, já agora, conseguimos saber que ela vai ser uma dízima infinita não periódica. Então, tendo em conta o nosso conjunto A, o menos raiz de 20, que está aqui, quanto é que será? Será igual a menos 4, e o que é que temos a seguir? A sua parte decimal, que agora não conseguimos saber quanto é que é, mas também não é necessário para o exercício. E raiz de 20 mais 2, que vai ser igual a 4, e a nossa parte decimal, mais duas unidades, que nos dará 6, e a sua parte decimal. Então, a pergunta é: escreve todos os números naturais que pertencem ao conjunto A. Então, os números naturais que variam entre menos 4, e. Parte decimal e 6, a parte decimal será o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, sendo esta a nossa resposta.